Hoje acordei feliz mesmo no core sendo sete Arguei o que me pisava, hoje não larga do meu pé Polícia tá me olhando, eu tô sem tempo pra gambé Não gasto mais meu tempo discutindo com mané Hoje acordei feliz mesmo no core sendo sete Arguei o que me pisava, hoje não larga do meu pé Polícia tá me olhando, eu tô sem tempo pra gambé Não gasto mais meu tempo discutindo com mané Quer peitar minha banca, mas não vai arrumar nada Deixa esse burro da ser o primeiro mas de mim você não passa Pensa na cintura se merece, nós dispara I know that, she knows that, que essa girl me quer I know that, she knows that, que essa girl me quer Melhor que ontem, hoje eu tô de feliz mesmo no corre, cê não zé Antes me humilhavam, hoje escutam os meus trep Polícia tá me olhando, eu tô sem tempo pra gambé Sua mina me secando, tira ela do meu pé Hoje acordei feliz mesmo no corre, sendo não zé Antes me humilhavam, hoje escutam os meus trep Polícia tá me olhando, eu tô sem tempo pra gambé Sua mina me secando, tira ela do meu pé Quer tentar comigo, rajadona nos mané Do lado do sol usando roupa cara ai am de the boy chef Assim check, the boy Tô melhor que ontem